Bom dia, estranhas! Hoje a gente vai pra Rarajuco! Vamos pra Rarajuco brasileira com a gente? Vamos? Vem! for Forlain! E aí, estranhas? Tudo bem, meus queridos, queridos, queridas? Galera, é o seguinte, hoje eu tô indo na liberdade agora, fazer. tô de vlog, tô fazendo um vloguinho aqui. Tô indo na liberdade, que eu tava com a gorda, com a gorda Enza. A gente vai comprar algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, beleza? Seguinte, a gorda me falou que tá louca de fome já. Eu tenho certeza que deve estar atracada já em alguma coisa bem gordurosa que deve ter lá na liberdade. Eu tô com a minha camiseta já, ó, passando nervoso. Eu amo a Liberdade, lá tem maquiagem, tem comida, tem roupa, tem um monte de coisa legal E a gente vai mostrar um pouquinho disso pra vocês, beleza? Chegamos na liberdade, tá? A gorda tá, já tá apavorada, me enchendo o saco, dizendo que eu tô atrasada. Daí eu quero ver onde ela anda agora, pra começar o nosso rolê por aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá, essa gorda. Ela não tá por aqui agora, eu tô até vendo essa bicha. Cadê essa gorda, mano? Ó, a gorda perdida lá. Ela ó, tá. Que delícia, hein? Você que é ela. Ela é muito perdidinha, ó. Ela tá bem ali, ó. Tipo ela falou virou verde. aqui em frente a essa Loco. banca aqui, que é Loco. na Loco. saída do Vai metrô. Gostar vendo aqui. Eu ó. Será que ela não tá lá do ali, outro né? lado. Ai, que fechinha. Ah, assim, elas eu achei. Olha, quem quiser ver Ela achou. Ela tá lá. Ah, ela eu tô vendo daqui aquela, aquela bicha. Eu vou até isso aqui. Olha aonde <risos> que ela tá. Olha só, ela tá, tá dando selic lá. Não me um Enchendo o saco vezes. dali. Tá? Pode filmar. Pode eu vou lá atrás dela. Ah, eu vou. Olha esse bairzinho, que é assim, Oi! Aqui tá cheio de estranhas. Tá cheio, cheio, cheio de estranhas. E a mais estranha de todas, tá ali, chegando. É ela. Ah, Olha não! não. Olá, gente! O Bezona me deixou aqui esperando meia hora pra comer. Eu já falei que ela tava louca de fome, desesperada. Eu falei assim, depois de chegar lá, ela tô vai estar matar. atacada, alguma coisa bem gordura, Não, tá querendo um dar um pastel. soco. <risos> querendo dar um soco nela. Vamos comer, já volta. Nesse lugar aqui, ó. Que é bem, bem, bem, bem japa mesmo, tá? Oi, querida. Oi, querida. Oi, <risos> querida, é ótimo. Oi, querida. Daí eu vou tentar fazer um prato, tipo, bem vegano, porque, tipo, eu não como peixe, né, galera? Mas deve ter um monte de coisa boa aqui, eu vou provar. Não, não. vou fazer um prato bem de uma gostosa. <risos> Ó, gente, mas eu vou tentar fazer, tá? E já mostro como é que ficou meu prato. Olha, esse foi o resultado do meu pratinho, tá? Pedreira. <risos> <risos> <risos> <Que> Pedreirinha. <risos> Parece que a gente vai levantar um muro depois daqui. é isso, né, cara? Tem vezes que a gente ah, não comeu um ano, assim, sabe? Eu saca? não tava, tá, pra Não, tu tá bonito, Bi. Tá eu normal. achei que a senhora fosse apavorar, mas quem apavorou mais fui eu. Não, ó, e aqui eles têm… pra quem não é vegetariano, em viga. É tem esse frango com molho de laranja, sim. que é a coisa mais gostosa do mundo. Tem muita opção mesmo para vegetariano, inclusive vegano. Tem, tem bastante tá. coisa. A bicha pegou metade, metade do que tinha, ainda tinha mais coisa. É, lá que exatamente. Era e vegetariano, que pegou. Exatamente. Me fala do canudinho aquele que tu pegou ali, o que é. Ah, então, gente, ó, eu ia, amei essa história. Já ia meter o bagulho na boca já. <risos> canudinho bio. Que maravilha. Esse aqui não entope o nariz da tartaruga marinha. <risos> E ó, esse aqui ah, já é o prospecto do próximo vídeo. Vai ter uns babados ah, é. Estranho, bem estranho. Tem estranheza né? nos próximos vídeos, tem estranheza. Espere, espere. <risos> Gente, dá licença que eu tenho muito mais o que fazer. Oh, então, mais essas <risos> ela não quer mostrar os pratão vazio. Ó. Olha, ela não quer mostrar toda. os pratão vazios. Para! Para! <risos> muito obrigado! <risos> Ó, oh, gordona, me largou aqui fumando. O que, que você já comprou, gorda? Ah, eu comprei isso aqui que eu tava louco atrás, que é tipo um adesivinho coloridinho assim, bonitinho, pra colocar foto e painel, ó. Vai mais perto, não dá pra ver. Nossa, que Opral <risos> que você é. Que gracinha. Gracinha. Virou! Sim. É de flamengo. É de Flamengo. Vocês já viram eu isso aqui, bom. ó. Olha esse thumbnail! Vamos comer um desse agora! Já! Já! Then it's now! Then it's now! Gente... Cara, hein? olha o que me espera! Olha! Olha <risos> isso, olha isso, gorda Eu peguei com glenciado gle, gle, de, de limão, meu! Gente, <risos> muito bom, Olha da Cara, board. eu peguei de chocolate belga, mano! Sochi. Não, chora Choque é muito... Choque de, de monstros Obrigado, beijão um Beijo Vamos, Primeira gente. parada Ai, Desculpa, estou de mesma pessoa aqui Gente, duas gordas comendo dois donuts na rua <risos> Que palhaçada é essa Black Mirror, Black Mirror Black Mirror Come gordão bom. bom Muito bom Bem genial, gente. Um belga, muito bom. Limãozinho, meu, ó, de limãozinho. Uma delícia. A gente matou um pratão japa. cara. Cara, realmente, né? gorda gorda nós come. <risos> Eu não aguentei comer o meu. Ela tá gemendo aqui. É muito bom, gente. É sério. Tu indica? Tô quase pegando o outro. <risos> <risos> bom. Bora. Gente, Loreta. Aqui bom. é make me. Make, make, make, make, make, make. Inclusive vegano. Só pra saber a fachada, é essa, ó. Ela é em frente. Job trade center, tá? Aqui, ó. A gorda tá toda perdida. Que a gente achou um quilo de lentes. Ó a gatinha aqui, ó, que tá atendendo a gente. Fofa, dá um oi pro nosso canal. Oi! <risos> é o canal das ursas. <risos> Olha, gente, tem quilos e quilos de lente de todas as cores. que e vocês imaginarem? Eu tô comprando umas já aqui, ó, já. E olha esse case, gente. Olha assim daqui, essa galera é bonita. Cartão América. A roxa fica bonita. Fica igual essa aqui, ó. Olha essa roxa. Gostei dela. Ai, calma aí. Foca, fofa. Focô! Essa é fofa, hein? Toda fofa rajada. Olha o oh, Case, gente. Do Capitão América. Ah, muito fofo. Eu não vou levar, em dúvida. Vai, gorda. Cadê as minhas? Essas três, né? Hum. Oh, uma branca, uma azul e uma verde. Ó, oh, passando nervoso. Tá, entendeu? Ficou muito cansativa aqui. A amarela também é legal, né? Daí, põe aí, põe aí pra gente ver no alto. assim, você. Olha, fica ótimo em você. Fica... Ah, ela põe assim, pega foi põe assim, ó. ela fica. E rosca. E so... a, tarraxa. a tarraxa, que entra. Fechame em Harajuku. Fechame em Harajuku. <risos> ó, gente, é nessa loja aqui, ó. Poriazuki. Que a gente rosa? vai achar uma flor, ó. Aqui, ó, os É um delicado, aqui, É esses cora-mabucos, um bagulho que O Ali, ó, aquelas latas malucas que ninguém sabe que tem dentro. Ó, <risos> coisas que ninguém sabe que tem dentro. Mas é com álcool, não? Não, é sem álcool, gata. Ah, tá tá É tipo drink pra todo mundo. Oh. Aqui tem os drinks com wow, álcool, né? Ah, eu vou ver. Nossa, eu aqui tá ligado. Vamos? Ué? vamos aí, amor, cara. Gente, como vamos? Olha os milhojos! Olha Vocês viram o último vídeo, né, gente? É isso novo, então? Não. Vocês viram o último vídeo que eu… Que eu Não, é, mas aqui? é sem comida, agora é bebida. Ah tá, mas aquele veio daqui? Não, é veio da outra loja lá, do outro lado da rua. Mas é meio isso. Esse pack deve ter, viu? <risos> Aqueles brinquedinhos. ó. Se a gente olha aqui no lado… O que que é louco De gosto louco É de tipo... Nutella. Sei lá. It's a a Chocolate estranho. A gente já precisa fazer de chocolate. Olha essa fã da Capeta Berry. Tomara! Eu Berry. vamos Ó, oh, vamos levar. Pega ali oh, essas coisas estranhas que ela falou. Vamos levar. Olha, gente. Que medo. E aí? Tudo doido. Vou experimentar com ele. Vai tomar também. O que é? O que mais? Olha esse negócio de café. Ah, eu não gosto de café. Café Sim. não, eu também não. Eu não vou no café, não. Olha, gente. Olha, isso aqui tem uma cara bem, bem estranha. É refri, na verdade. Mas ver é um pêssego. É É opa. isso. Demorou. Olha esse, tem um pêssego. Hum, amo. Espero que seja bom, né? Vamos levar. Com limonada, Ótimo. eu amo esses Mas esses não é pra gente tentar porque eu já sei o golo. A gente vai tentar um que não tem, se a gente tem Vai ser, olha, a gente tem um tomaticão, entendeu? Isso não é legal, ó, mas o que que é tipo um chacazinho Ai, também Ah, mas tem essas coisas dentro, de mas <risos> tá, <risos> a gente vai gritar A vai gritar, o A gente vai gritar, Qual o problema de gritar no vídeo? Nenhum! Quero levar um dedo. Pega um desses, oh, de então Ó, de chia, não sei quê. Poxa, não sabe os nomes de pêssego, <risos> <agora>. ó <risos> Não, ó, esse aqui é uva, uva branca. Ah, uva gostei, branca, mara, vamos levar. É, docinho. Vamos fazer um outro dia de docinho a gente volta aqui? Não, hoje eu só vamos pegar líquidos. Líquidos. O vídeo tá, é líquidos. nossos líquidos. Tá? tá líquidos. O próximo é docinho, tem chocolate, assim, ó, é um monte aqui. Tem, chocolate. gente. Dá pra fazer milhares de vídeos nesse lugar. Ó, oh, ó, oh, olha aqui. Olha, olha aqui. aqui o, do, o do vídeo passado, não é… Ah, não, não era é esse. Não isso, esse, é aqui, bichá. Mas, mano, é tudo igual. Passa, passando mal. Chocolate, Gata, não é não pra beber. Não, não é Black Knight agora que você trem. aí vou levar. Isso vou não levar. é pra bebê, filhinha. Vou levar, vou Solta. Levar. Porque, <risos> A gorda passou mal com o Jack Daniels. Gente, maravilhoso. A gente vai fazer o unboxing. Ai, que tchau. Já vamos testar. <risos> ó, tem mais uma geladeira aqui, ó. Uh, que mar... Ah, mas aqui é meio. Ah, meio... Uh, que maravilha, boa, adoro. Agora, mas aí já da infância. Não, mas é da infância, mas fazer o quê? São líquidos infantis. Espira, eu acho. Vamos levar? Vamos. Então, até logo. Galera! Babado foi a nossa tarde aqui na liberdade, falando muito sério. Gente, a gente parou de filmar, mas depois que a gente saiu da nossa! liberdade, a gente foi na hora de ouro oh, compramos ouro para as vistas ficar tá montada no xalá, xalá, xalá, mas A gente, a gente <risos> não mostrou que isso é pessoal, <risos> né? Gente, é. vamos mostrar depois no vídeo? Ah, a gente pode mostrar as peças de repente. Vocês e aí, agora a gente tá indo embora, gente. É o fim de vlog. Acabou nosso vlog Acabou foi vlog. muito gostoso, gastamos um monte de. Dinheirinho na liberdade. Agora temos que suar o culpa aqui pra pagar. Pra pagar, cartão, tá <risos> agora. Gente, é, como todos os vídeos, não se esqueçam. Se inscreve no canal. aperta Olá. o sininho aí uma vez pra inscrever. Duas vezes pra ativar as notificações. Isso não existe, isso não existe, sabe, né? Ah, mas é. É o pra gente, é o e não esquece do soquinho do like. Soquinho do like. Dá o nosso soquinho aí do like. Uhum. Aqui embaixo o editor vai colocar as redes, as redes sociais do da canal. Da Otávia Maciel e da Enza Cunha. Primeiro do canal, que é mais Ai, importante. Verdade, o verdade. Canal As Ursas no Facebook e no Instagram. E uhum. as nossas redes sociais, Otávio e Maciel? E eu sou Cunha! Parou, abriu, continua aí, aí. <risos> Favorita nós. Favorita o vídeo. Compartilha a gente nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, por quê? Nós queremos passar vergonha. A gente tá louca pra passar <risos> vergonha. Ter seguidores, recebidinhos, tudo isso. Tem recebidinho, até pro sinal, né? A gente já tem o primeiro recebidinho que vai acontecer aí, talvez daqui umas duas semanas. Eu semana, povo já tá gostando da gente. Que maravilha, gorduchão! Amado. E é isso, gente. Dá uma olhada nos outros vídeos. Tem um monte de vídeo legal aí pra você ver. Um monte de coisa Ah, Arrasem! E é isso, gente. Nos vemos no próximo no vídeo. I love you, you Beijo beijo. <laughs> <laughs> hey.